Olá, seja bem-vindo ao Café Libertário, sua dose diária de liberdade. No Expresso de hoje, Negadores, os verdadeiros heróis, escrito por Sedutor Austríaco e narrado por Roqueiro Libertário. Devido ao cinema, jogos, revistas ou televisão, você já deve ter ouvido falar de Hulk, Batman ou Super-Homem. Da mesma forma, ao conhecer a cultura greco-romana, provavelmente deparou-se com personagens fantásticos como Hércules ou Aquiles. Independentemente de qual seja seu herói favorito, é natural que você tenha identificado nele uma forte base moral, algo que de alguma forma, faça você estar contra aquilo que considera errado ou ruim. Seguindo essa linha de raciocínio, nós também nos identificamos com vários heróis, mas nossos protagonistas preferidos não têm origem na imaginação, eles são reais e vivem espalhados pelo mundo, e apesar de não terem poderes sobre humanos, conseguem de forma incrível burlar taxas impostas por governos. Neste vídeo, explicaremos as características virtuosas de sonegadores fiscais, assim como suas consequências. A primeira característica virtuosa que iremos expor é a coragem. Sendo imposto um roubo, sonegar é o mesmo que reagir a um assalto a mão armada, ou seja, legítima defesa. Em ambos os casos, a vítima está em desvantagem de poder, e se reagir à agressão, pode acabar morrendo. Cabe destacar que a coragem aqui é ainda maior, pois o número de assaltantes que te roubam dentro do estado se multiplica conforme você vai se livrando deles, diferentemente de um assalto comum. Se dois bandidos em uma moto aparecem para te roubar, muito provavelmente você só precisa se livrar desses dois. Mas caso você tente reagir ao roubo estatal, o número de estatistas que colocarão sua vida em risco irá crescer cada vez mais. A segunda característica a ser ressaltada é a furtividade. Já se questionou por que grandes estabelecimentos perguntam se você deseja ter CPF na nota ou o motivo de, mesmo sendo isento, ter que declarar o imposto de renda? A razão é simples, o Estado quer que você diga tudo aquilo que tem e em que gasta para conseguir te rastrear melhor. Um bom sonegador tem que ser muito bom para não deixar rastros que possam ser identificados. Em outras palavras, sonegar grandes quantias de dinheiro não é para qualquer pessoa. Essa atividade requer habilidades contabilísticas acima da média, e no final das contas, protege tanto o sonegador quanto quem faz negócio com ele. A sonegação bem feita impede que ladrões, estatais ou não, consigam identificar o fluxo monetário que ocorreu. Além de combater a máfia estatal, os sonegadores ainda diminuem a pobreza, pois ela é drasticamente reduzida por uma melhor alocação de recursos. Essa alocação depende fortemente de que ações individuais sejam feitas de forma voluntária. Assim, a atuação econômica de indivíduos livres será sempre mais próspera do que aquela de um poder centralizado. Os indivíduos, por si só, tomam melhores decisões que o Estado tomaria por eles. Ao evitar que dinheiro entre nos cofres públicos, onde um órgão central decidiria como alocá-lo, um sonegador diminui a pobreza das pessoas. Mesmo se ele gastar todo o seu dinheiro com cachaça, a partir do momento em que este dinheiro está sendo voluntariamente transferido, mais valor será gerado na sociedade, tornando a mais próspera e não indo para o bolso de políticos que desviam seu dinheiro. O combate a estímulos de comportamentos ruins são outro alvo destes heróis. De forma geral, impostos de renda servem para punir duas atividades, geração de valor e poupança de recursos. Assim, quanto mais sucesso financeiro e disciplina você tiver, maior será a alíquota do imposto. Seguindo as ordens do Estado, os indivíduos têm cada vez mais incentivos para entregar o mínimo possível profissionalmente e gastarem como se não tivesse amanhã. Quando eles recusam entregar dinheiro à gangue estatal, os sonegadores deixam de financiar o poder coercitivo que desestimula boas condutas individuais, ou seja, as condutas que trazem prosperidade à sociedade. Eles fazem com que funcionários da Receita, por exemplo, tenham menos recursos para degradar as atitudes profissionais e de consumo das pessoas. Por fim, resiliência mental é outra característica que precisa ser destacada. Como ocorre em várias histórias fictícias, mesmo fazendo o que é correto, os sonegadores são vistos por muitos como vilões. Na mente coletivista dos socialistas, a emoção sempre obstrui qualquer tentativa racional de desvincular-se do Estado, e esta incapacidade intelectual leva muitos a acusarem sonegadores como causadores daquilo que eles ajudam a diminuir. Portanto, para tolerar perseguições, Sonegadores precisam de uma mente invulnerável à estupidez coletivista que aflige boa parte da população. De forma resumida, ainda que taxados de vilões, Sonegadores são heróis silenciosos que ajudam outras pessoas a enriquecerem e corrigirem comportamentos degradantes. Além disso, possuem coragem e furtividade suficiente para apostarem-se contra os mandamentos do Estado. Contudo, é necessário lhe avisar que o Estado odeia escravo fujão. Como Frederic Bastiat já defendia, ele irá punir mais severamente tais atitudes do que agressões a outros indivíduos. Se você, por sua conta e risco, decidir sonegar, sabe que o Estado utilizará de mais recursos para castigá-lo do que se você agredir uma idosa na rua. Obrigado pela sua preferência. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para acompanhar as novidades. Volte sempre. Que a correu